Tiago já tá chegando já. Acho que já, né? A localização tá falando que aqui tem um rio. Depois do rio pega as esquerdas. Cara, mas aquele dia a noite a gente nem ia se não tivesse vindo de dia não, Não. Olha aqui, cara. Apesar que hoje a gente veio pelo outro caminho, né? É, mas é longe, é difícil acesso, Difícil. Mas a localização é por aqui? É, pela localização, depois da ponte. Tem uma ponte, tem um rio e pega as esquerdas É, dá pra perceber que tem rio perto. que dor, medo, como... né? Olha. Cara, e a estrada é... Aqui, Nossa, é... Uma ah, ponte, aqui é a ponte, ó, ó. Caraca, tem um rio ali, mesmo. Hã? Olha que sinistro, mano Aí tá falando, Thiago, que tem uma estrada aí à esquerda. às esquerdas. Aqui, ó. Será, que é isso. Não sei. Então, vai fazer uma curva lá na frente. Só usa, né? Olha aí o que, que tá. Tem bastante rastro, ó. Ó, cerveja, Thiago, tá vendo? Ó, bebida. Ó, acho que continua reto, Thiago. Ó, vaga de bebida. Tá Não, rápido, então? é. Não é uma estrada que usam muito. A curva. Ele, uma uhum. Aí ele com macabra, Thaís. Aham. Aí teve que ligar até o farol que já tá escurecendo. Nossa, esse aqui não é. Oxi, tem um galho, ó. Mas nem estrada esse aqui, velho. A localização tá dando bem na frente. Por aqui? Aham. Uhum. aqui que falou que tinha uma trilha, né? Bem aqui mesmo. Será? Localização é aqui trilha. A, localização, a localização tá dando aqui. A localização, a localização tá dando aqui. Fala, galera. Eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. Seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, estamos aqui numa lenda sinistra. A gente já tinha tentado vir nessa lenda e acabou dando muito ruim. A gente tentou vir um, numa noite, né, Thaís, de madrugada, e a gente acabou sendo assaltado. Só que a gente veio por outro caminho, né, Thiago, Isso. hoje? E, então, cara, eu acho que aquele dia a gente não ia conseguir achar. Então, hoje, pessoal, a gente veio por outro caminho, a gente veio de dia pra fazer o reconhecimento do local, ver se realmente existia, porque a gente tava com medo de não existir, né? Tava com medo. E a localização está dando aqui. Pelo jeito, tem uma trilha mesmo. É, então a gente vai dar uma olhada aí pra dentro, né, Tiago? É. Só que eu tô com medo, meu, de bicho também, Tiago. Fala pro pessoal por que, que a gente tá aqui. Qual que é a história dessa mata aqui, isso Pessoal, a história daqui que foi passada pra mim foi que aqui existia uma casa e nessa casa morava uma família. E tinha dois filhos, duas crianças. E ele disse que um dia eles se entraram aí pra dentro da mata a brincar e nunca mais voltaram. Fizeram busca, polícia, corpo de bombeiro, eh, vizinhos daqui da região fizeram busca por dias e dias e nunca acharam nada. Nem corpos, nem criança, vestígios de nada dessas crianças. E a casa era no meio da mata? Não, disse que era na beirada da mata. Agora ah, eu não, não sei se era na beirada para fora ou se era na beirada para o lado de dentro, né? Vamos ah. dar uma olhada aí se a gente acha algum vestígio, alguma coisa de ruínas. E o, e o que foi passado é que a mata é assombrada. É. Vamos mandar aí para dentro, que qualquer coisa a gente já fica de noite aqui. Diz que já... caçadores escutam crianças brincar. Só que isso já aconteceu há muitos e muitos anos atrás. E diz que caça... caçadores que vêm aí nessa mata escuta criança brincar, criança gritar. Escutei. Mas acho que é bicho, ó. Parece que falou bom, junto bom. comigo. Então, Vamos pessoal, lá, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ajuda a compartilhar o vídeo. E bora! E bora pra mais essa exploração. Pessoal, a localização tá dando bem aqui nesse buraco, ó. A gente veio dali. Só que, Thiago, presta atenção, ó. Aqui, você virou a caminhoneta. Mas, ó, que tem um rastro de carro que continua. Aqui é do Thiago, que ele virou a caminhoneta aqui. Mas, ó, tem um rastro que continua. Então, passou carro por aqui. Oh, até mesmo, fiz ela mais pra cá. mas pode ser caçador, isso aí. Pode ser. Então vai, vamos lá pra dentro aqui. Antes que escureça, a gente precisa fazer o um reconhecimento. Pode parecer um caminho. Se tiver escuro, você acende a lanterna, beleza? Sim. O Thiago já tá com o facão ali, ó. Vai tudo rir. O bagulho aqui não está bom, pra está soltando. Cara, essa árvore caiu, hein? Que é bicho, bicho Maria. Ai ah, Tem alguma coisa aí na frente, Thiago. Ó, o que, que é isso? É coisa de carro. Seta. O web certo aqui. Vai olhando tudo, Thiago. Mano, tem noção? Ué, não tem fim, cara. Maluco do céu. Cara, eu não sei que a gente vai conseguir reconhecer tudo isso aqui, Thaís. Então. Fica perto aí, Thaís. Fazendo uma limpada no local, Thiago. Não vai esse mato aqui, Thiago. Ó, Corta. Vira. Deixa eu, queria, eu queria me movimentar aqui. Tiago, você tem noção O que, que é isso? Que isso? É de né? aranha. Você viu algum vestígio de casa, alguma coisa? De casa? É. Não. A que vai estar na furada. Tá apurada? me dando medo, tá me dando medo. Cara, sabe o que não podia ter feito? Pegar ah. Pegado K2. Podia mesmo. Ui. Mas aqui é um caminho, você tá vendo? Sim. Agora, será que era caminho pra ir pra casa? Aqui. Que barulho ali, cara, olha ali que isso Tá acabando isso aí, mano, é ah. tá vendo? Tá vendo? Uhum. Uh, aqui. Tiago, que, que onde ele vai estar tá se metendo, cara? Dez pinho Então, Thiago. Vamos voltar? Vamos voltar? E vamos voltar, porque não tem fim, Thiago, essa mata aqui. Thiago, o que, que a gente pode fazer? Ah. Não sei se você topa. Ou a gente espera escurecer mais. É. Ou a gente espera escurecer, chegar mais Você tá ouvindo? Será que tem alguém na caminhonete Não sei, vai Vai, Tchaca Corre, tchau. Apaga a lanterna Cadê a caminhoneta? Cadê a caminhoneta? Ai, que susto, velho achei que ela não tava mais aí, viste alguém. Thiago, eu juro que eu escutei barulho de moto, cara. moto? Moto. Por isso é que eu te... falei. Eu escutei falando tio. Escutei falando tio ali. Galera, olha. olha que bagulho louco, mano. Thiago, igual eu tava falando, o que, que você acha? Ou a gente espera Escurecer, chegar o mais tarde que a gente conseguir ficar aqui e passar o K2, porque o K2 de, de noite de madrugada ele dá mais sinal. Ou a gente volta amanhã aqui? O que, que você acha? Ah, de madrugada? Esperar, cara. Já tá aí, ó, escurecendo. Vamos esperar longe pra caramba, cara. Quero que já deve ser. Umas 7 horas, 7 e meia. Não sei, cara. Não sei se vai estar. 7h20 já. Vamos esperar? Esperar até que hora? é o Esperar escurecer um pouco, nós entra na mata A gente não pode entrar hoje aqui de madrugada Pelo que? A gente não sabe o que tem cara A gente tem que ver se tem presença E ir tomando cuidado O problema, pessoal, é que como essa lenda foi passada pra gente E a gente um dia vindo pra cá A gente sofreu um assalto e muitos de vocês Falou que poderia ser uma enroscada A gente não sabe se realmente é verdade Isso daqui ou não E eu escutei moto, cara Cara, tá então, comigo. pessoal, a gente vai esperar aqui anoitecer um pouco mais aqui e entrar aí pra dentro e passar o K2, beleza? Só que o outro. O vídeo do K2 vai sair lá no canal Thiago Furacão. É isso aí, galera. Então não esqueça deixar aquele like, deixar o comentário de vocês e ajudar a gente a compartilhar. E fica ligadinho que hoje mesmo vai sair o vídeo. Cara do céu! Não... Vai sair a continuação aqui do K2. Então. É nóis, falou e fui!